Muito volto, tem muitos votos, muitos votos aqui. O quê? Ô, oh. oh, Leon, não era pra pular não, Leon. Ô, oh, Leon. Volta, Leon. Ô, oh, Leon. Ô, oh, Leon. Se inscreve aí, tio. Vamos pegar aqui o... Oh, Qualquer é? um cristal mendigo, pegamos o um cristal é. mendigo. Tá de boa. Pois é, tá rolando uma caverinha aqui, hein. Ó, oh, já dando um oi pro caverninho aqui. Tranquilo. Pois é, primeiras impressões estão tá rolando no labirinto grego, hein? Vai rolar umas brincadeiras aqui? Não se importa. Vamos é não pegar minha, tio. Oh, Vamos brincar. Vamos brincar. É, curta arminha, minha, tio. Curta. Ó, já tem um mendigo aqui. Um cristal mendigo. Já pegamos ele, ó. Vap. Beleza. Tiozinho aqui, beleza. Bicos aí oh, filho. Como é que é o negócio? Botou você já assim de cara, tio. Ó. Não tá tão eu que nem de boa, tiozinho. Faz a barbinha, pelo menos. O que? Rapaziada, tem que ficar ligado, hein, tio. Os caras tá empinando a motocicleta. Vamos se ligar. O que? Ah! que fazer vale isso. Os caras é treinado mesmo pra a machadinha, hein? Oh, seu Não Você se seu machadinho é nada, tio. Para de gracinha, tio. Rapaziada, parece que tem machado reserva, hein? Vamos se ligar, hein, tio. parece esses machadinhos. Vamos parar com esses machadinhos. Esse cara não morre não, tio. Oh, faz a barba desse bosta? O quê? Ah, vamos ver, ele quebraçar abraçar depois, depois da cabeça explodida. Vamos é parar de gracinha, tio. O quê? Ah, meu Deus. Tem quatro tiros, né, rapaziada? É agora, tio. É o tiro no globo. É o segundo do amor. É as cataratas do Iguacetix. Rapaziada, é o tiro pentecostal agora, hein. Vamos se ligar. Ah! ah. Mas, errou, hein? parece que ele errou bota o janeiro esse mobiê o que? não ai meu deus, ai é fica hein Fazia, vamos ter que fazer uma limonada turbo tio ai meu deus do céu, Ó, manjericão agrião vamos tomar e bater tudo hein vamos ficar esperto, Vou ficar esperto para com esse machadito, meu deus hein, tá tu me injuriando faz a barba, faz, faz, a... dá, dá um bigode, dá um bigode tá? o que? Um não tio, os caras é cheios de monstros hein tio vamos se ligar hein Oh. Dá um aí tio. Olha, acabou, acabou. Acabou a munição já da arminha. Vamos ah, ter que escopetar então. Opção escopeta sempre é melhor, tio. É sempre bem-vindo, ó. Ô oh, meu boa, é hein, bichinho. Não é nem graça, hein, Vamos se ligar, hein? Vamos ser mais difícil Rapaziada, o que, que acontece? O cara tá empinando, ó. ó, ó. Lá dentro da tá salinha, pinando já a motocera. Vamos passar no um cantinho aqui? Vamos, tio! desse lock, pelo amor de Deus a aqui, tá lá em cima de ó, ó Ó o Loki, ele pula e a sobe. é nóis Tranquilo, já pegamos aqui uma chave altamente profissional Chavinha O Leo já vai confiscar um item aqui no meu esporte o que que é o negócio? Não tô lembrado não É do amor tio, oh, já combina isso aqui Deixa eu combinar aqui. bonitinho Ah, oh, meu Deus, adoro Tranquilo Mas, cara, A gente já vai descer aqui, se você não se importa para se pronta Ó, oh, o cara empina tio Vamos ver, com tá? tem outro Tem outro Loki empinando nas costas, ó, oh, ó oh. Esperto, tipo você é esperto. Ó, oh. fazer dar o lance. Alguns caras hein, ca cabelo tá sentindo os caras vindo de algum lugar. Ó, oh, ó. Oh, oh. Motociclista profissional. Para você também, peraí, peraí. Tio. Vamos se ligar aí. Ó, oh. oh, meu Deus, já tava empinando hein, já tava em terceira. Mas é, tava em terceira marcha o cara. Ó, oh. ó. Oh. Ah. Peraí, vai, vai, peraí, peraí, peraí. Vamos, vamos comportar aí, tio Oh meu Deus! Aliada! Ah. O cara tá vindo, tio. Carrega essa escopeta. Rápido. Rápido, Bill. Isso. Ah, agora tá de boa. Carregou a escopeta. por quê? Ah. Ah. Oh meu Deus. Dois. Ai! Espera não, Ó, oh, vai sofrer o. Oh, meu Deus, sopra aí a velhinha, seu É, pelo amor de Deus, hein? Ó, oh, os caras estão tá aqui dentro do seu olho, você não viu? Faca esse louco, faca! Ó, oh, vamos ver se é o cara da motosserra mesmo. Vou ficar de boa, oh meu deus, rapaziada no não tem barba tio Oh meu deus, ele que? É vem, vem, vem, oh, o sair aqui Spock, oh. Rapaziada, vou ficar esperto hein? tio Motocerrista com 10 mil em barras de diamantes Rapaziada, simplesmente ó, rolou aqui uma granadinha dentro da caixa, o cavaleiro nem viu isso A gente da porta com amor E vamos investigar o outro lado, é meu Deus, sobrou um cara aí sozinho aqui tem munição de arminha? Tem, tem 10 tirinhos aqui, ó, ó. Novo. Ó, vai cair, tio. Ó, ele tropeça, hein, tio. Ó, meu Deus, vamos se ligar nesse foguinho, hein, tio. O cara quer fazer um malabarismo com fogo, ele não tá ligado, tio. Não tem as moral. Tá vivo? Ó, o é curto, hein? Ó, então um pegou barba nele, para ele ficar esperto? Queima duas vezes. Tio. A segunda queimada é mortal, tio. Não mexa com fogo, se você não sabe fazer os malabarismo profissional, hein? Vamos se ligar que o Leon dá uns bicudinhos e pega fogo, hein? Tá vamos fazer essa portinha aqui, ó, chavinha, do amor? Beleza, rapaziada. Tá rolando um lugar altamente sinistro aqui. Cabreirão. Ó. Oh, meu Deus, munição, hein? O cabernet curte a muniçãozinha da Arminha. Vap, 18 tiros agora, hein? Munição, tio! Munição! Uma portinha altamente su. Ó, ó, oh, ó. Oh, oh. Su-su-suspeita. Oh, meu Deus, essa parte não, tio. Ixi! Gente, aí, tio, como é que é o negócio? O quê? Tem um bichinho aqui, beleza. Vira pra cima. Olha, acerta o negócio, hein? Pelo amor de Deus, hein? Olha, tem uns bichinhos agora, hein? Vamos se ligar. O quê? Ô, oh, bichinho, pera aí, tio, peraí, peraí. Um aqui, beleza. outra aqui. Ai, delícia. O quê? Ai, ah, Calma aí, tio. tá ah, aí, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. o negócio tá baixando. Não vai, você vai morrer também, seu nome. Vamos, vamos se ligar, hein, tio. Falta um, hein. Ó. Oh. O quê? Ah, bichinho. Pelo de Deus, hein? Onde é que tá o negócio? Tá aqui, tio. Ah, meu Deus. Ah. É, dava tendo tomar um café ainda, né tio? Era o melhor ter pegado a escopeta, explodido os tiozinhos. E explodido o negócio aí, hein? É verdade. Rapaziada, suei o. Outro glodito, hein? Vamos se ligar tá, tá, tá meio esse jogo hein Não tô curtindo muito não hein, fala bem a verdade pra você é Cagão Tranquilo, meia volta e vamos continuar tio Baixa a cabeça e esses esse slot Pega o espinel sobre esse lock. Ó, ó, baúzinho aqui ó, dentro do nosso ouro. Que demais Rola mais algum aqui hein, tá, tá rolando um aqui Ó, ô oh, meu Deus, cristal mendigo vale 3 mil eu acho Ei. Vamos vender pro tiozinho do Paraguai, vai, vai tá aqui Carzinho! Beleza rapaziada, já avistamos um local altamente sinistro com dois barris para o Leon Um com 600 dólares e outro com munição de escopeta que o Caverninha adora O que que é que é, que é Simplesmente Vamos dar um tirinho aqui, ó, e preparar tio. Essa parte do carrinho aqui é altamente sinistro, os caras já fazendo fila ali Os caras curtem brincar do três hein tio, ó Pô, meu, cai todo mundo hein, tio? sobrou um tirinho só pro caverninha. Ele vai ter que se completar então. Oh, meu, não, dá, não dá munição da, da arminha a gente pega escopeta, ó. Rapaziada, é melhor esperar os carinhas vir, em ti, pegar os itens, hein? Oh meu Deus ah, ah, do céu! Ah. é que é item, tio. Dá munição, caverninha. Você mata os caras antes, você perde tudo, caverninha. Vamos se ligar, hein? Beleza. Rapaziada, é, o Leon é um cara chato de, ó. Os caras queriam brincar no trenzinho se inscreve, tio. O Nil acabou bico dando os caras de primeira. E ficou solitário no 3. Rapaziada, temos um logo aqui. Se você não se importar, ó, dá uns tirinhos esses aqui, então. Tá? cair todo mundo, tio. ô meu Deus, cai todo mundo. Vai tá mundo. na cabeça Rapaziada, deu os itens, tio? Pega os itens, cai no carrinho, pelo amor de Deus, hein? Oh, Rapaziada, é agora que é a balada principal, hein? Vamos <risos> ligar, hein? Demorou, é nóis. Pera aí, eu caio com esse negócio, hein? 16 tiros já profissionalmente preparados, hein? Ó, ó, eles querem pegar o linho, tem como. Ó, vamos abaixar de um abaixo tipo. para quem gastar munição, ele sabe abaixar tranquilo ó, um para você já caiu dois ó hum, já acabou a de inteira hein bando de lock, hein, vocês olha é, vai cair do céu, cai seus lock. cai do céu isso, adoro o cara que cai do céu ó ó ah vai tipo, tacar, tacar não aí. já foi todo mundo ó você sai fora Motorista? É nada, chazinha. Tipo, Muito bloco, Muitos blocos aqui. O quê? Ô oh, oh, Leon, não era pra pular, não, Leon. Ô oh, Volta, Leon! Ô Leon! Ô oh, oh, oh meu Deus, o Leon pulou o um negócio, tio! Era pra, era, pra, era pra chutar o cara, não pular, Leon! Rapaziada! Feriram um Leon, hein, tio? Vou pegar essa aqui, ó. A amarela, que aumenta ainda mais a nossa vida, tio. Ah, cadê? Eu adoro. Tio. Tranquilo. Vai ah, tem munição, ô oh, meu, tem munição de arminha, tio Vamos economizar esse teu preto, beleza Zói Sabe, ah, curti, já pega mais munição aqui Carrega Não, não, não tio Ô oh, meu, você é vesgo mesmo, hein Ó, oh. aí com o zói Fica quietinho, beleza? Ó, oh, cabecinha já bico Vamos soprar a velinha de aniversário dele? Tem como soprar aqui, será? Não! tu ele passa, ó, acabou! A aí, giga aí, desse tá boc, meu Deus Ele não tá dentro do seu burqueles, tio Ah, meu Deus, você vai ficar espertinho, vamos fazer a barbinha dele Faz a barbinha, Nossa. fica lisinha É isso aí, tio, mais, mais, mais ou menos assim com Tranquilo, pega uma escopeta. Ele acha que fizer uma limpa já e tudo, né É oi. Vamos virar aqui, você dá um tirinho aqui, ó. Ah, meu Deus, aí você liga o trenzinho, o Leon adoro esse 3 trenzinho Rapaziada, agora no nível 2 o treinzinho. Vamos se ligar, hein? Ó, decida, tio. Ó, tipo Top Gear, hein? Bota a música Top Gear, aí, pelo amor de Deus. Oh meu Deus, olha que música legal. Né? Peraí, tio. Vamos se ligar, hein? Ó, até o Carrinho tá dançando. Beleza. Isso aqui já vai é difícil de pegar os caras, hein, tio. Ó, ó. É pega na mesma. Olha aqui é é o negócio, dá tá? o ainda tá? Aí o Carrinho tá legal, hein? Ó, você pula pra lá e bico dele aqui. Você vou pra cá? Ai, delícia! Olha isso! Ó, <risos> oh, passamos eles! Beleza! O quê? Vamos negócio é, Passeado, tá, tá rolando um motocerrista aí, eu acho que eu vi. Rapaziada, em via das dúvidas, em via das dúvidas, vamos se ligar aí, ó, oh, ó. Oh. O oh, não tem vez com uma escopeta. Ah, meu Deus, a escopeta é, é, é anti errar. O quê? Oh, no, no, no. Nossa, oh, um monte de cabeça indo pro saco, yeah. é, é, bica, bica de longe aqui, ó, oh, ó. Olha, oh, vamos picar todos esse ó. Oh. Dentro de seus um monte de vez. Quer dizer, você cair mesmo. O quê? Não, não. o oh, Leon! Oh, meu Deus, ele, ele, ele estica, tio, ele dá um sim. Joga fire dentro do meu olho? Não. Como é que é? Fire. Rapaziada, antes de mais nada Freisade, oh, meu Deus, acabando com tudo, hein minha falou, tio é, é bom ficar ligado nesse jogo, tio Se ele te dá um monte de hit, depois você, você fica balando tio. Fica perdendo aí Rapaziada, oh, já vai pra cair Ó, oh, um aqui Ixi. Pega, Pegou, hein O jogo você tá... Ah, oh, meu Deus, ele tá ele tá roubando, tio ah, o jogo tá roubando, ah, pegou cargando né? <risos> oh, para de gracinha, então. Se inscreve aí, tio Vamos lá, vamos trocar ideia Pera aí tio, tem como. Oh meu deus, Pois é, o carrinho tá muito louco tio Como é que é o negócio? Não tô lembrado não Rapaziada, alta velocidade, a gente, vai quebrar esse negócio, hein Vamos ficar esperto Ixi tio, e aí? Será que o tiro pega agora? Rapaziada, vamos é ficar esperto, hein ó. oh Oh Leon, oh, Leo. oh Leo. É que é negócio? Não sei Oi. E aí? Oh, oh Leo! Ai Ai, rapaziada Ô oh, meu Deus, você pode apertar X, ah, oh, eu curto não, hein? Vou falar a verdade pra você, Ô de... oh, meu Deus do céu, ó. Oh, suei toda a groselha que eu tomei ontem. Oh, você é louco, caverninha. Beleza, rapaziada, pegamos um espelho mágico aqui, se você não se importa. A Pedra do Halparra. Pegamos ela, já tá no bolso do Leon e já vamos verificar e usar no local propício para o usamento. <coughs> Ligar, vamos subir a escadinha aqui, ô oh, meu Deus do céu. Tranquilo, rapaziada, já estamos em cima da torre. Assim. Onde é que é o negócio? Rapaziada, voltamos no churrasco, mas essa aqui é parte 2, hein? Tem até a parte secreta aqui, ainda onde que veio o Leon? Olha aí. O Leon abriu a tampinha do bueiro e veio, tipo tartaruga ninja, hein? Yeah. Vamos se ligar, hein, que rola altas estratégias desse Leon. Ele é pilantra, ele não quer falar para nós essas estratégias dele. Mas estamos ligados que o Leon sabe as coisas. Rapaziada, lado errado. Vap. Beleza, rapaziada, tudo indica que esse buraco grego... É o mais propício para receber a pedrinha grega do sacrifício. O que, que... Ah, essa, nossa, É, esse até fogo, tio. Ó, oh, laser tio. azul. Rapaziada, oh meu Deus, se você pensa, você abre uma porta altamente grega, escura e sinistra. Tem um elevador totalmente enferrujado. Com um controle meio doido. Você vai fazer o quê? Como é que você vai apertar, tio? Ó, oh, vambora, tio. <risos> Beleza, o que, que acontece? Rapaziada, essa parte é altamente suatória do mal e super pilantra. Antes de mais nada, vamos simplesmente pegar a muniçãozinha munição, tio. de arminha que o cabineiro não tem muito. Rapaziada, o cabineiro tá com pouca munição, hein? só para avisar. Tranquilo. Dá um soquinho aqui. Não tem nada, tio, oh, meu Deus. Vamos quebrar outro então. Tio. Vamos colocar aí o cristal mendigo dentro dos vasos, hein? pelo amor de Deus. Ô oh, Mano, você tem razão, hein? Vamos descer, tio. É nóis. Vamos se ligar que o baixinho ainda tá atrás do caverninho. Ó, o baixinho ficou forgado que o Linho chamou ele de tampinha e fez logo uma, uma estátua gigante.